Ó, oh, meu canal ainda não pode ser monetizado, então vou deixar o Pix aí na tela pra quem quiser ajudar a pagar a pensão das crianças Qualquer valor vai ajudar muito, então eu vou deixar lá no final dos vídeos as mensagens que vocês enviarem pra mim Beijo joga Então vamos lá, eu já tô com o controle aqui, vou usar o do Xbox mesmo, que o meu do, do 3DS é, o, Esse daqui é do Switch, falei errado Esse daqui tem o, o A e o B invertido por causa do Switch, não é muito legal não então eu vou usar o do Xbox mesmo, sem fio Porque eu não sei se o USB está funcionando direito Então vamos lá comigo Bem, aqui dentro do carro eu vou ligar o ar-condicionado Senão a gente vai morrer aqui Bem, agora é só esperar o carro ligar é, Conectar no Wi-Fi aqui Pra gente fazer o, o esquema certinho Eu estou com o controle aqui Eu já vou tentar conectar no Bluetooth Pra gente ver, Vamos dar uma olhadinha aí Agora eu vou fazer o quê? Eu já baixei o aplicativo do Xbox A gente vai entrar aqui Pra ver que tem Chrome também Se precisar entrar no, no Chrome Deixa eu dar uma Aqui, ó, melhorou agora pra vocês Aqui, ó, o aplicativo do Xbox, a gente vai entrar Aqui a gente já tá logado, eu já loguei com a minha conta tem... Lembra que tem que ser o Xbox Game Pass Ultimate Porque o Ultimate tem o, o sistema de jogos na nuvem, né? Lógico que eu vou jogar na nuvem Mas se eu quisesse baixar qualquer jogo Android aqui Ele ia funcionar tranquilo Vamos ver um jogo aqui Que jogo você, você quer, André? Pra gente ver aqui Deixa eu ver aqui, ó Tem Doom, tem... Doom Doom? Doom, Doom. Vamos testar o Doom aqui, ó é, aqui é a parte que todo mundo tem medo, ó Opa, simbolozão do Xbox Bethesda, vamos aumentar aqui, ó Olha o somzão ó. Aqui tem um, um aviso, vou tirar o aviso Pronto E ó, pode ver que... Opa! Aí não Aqui, ó, o controle já tá conectado, ali está acesa. O controle faz mexer o carro, né? Eu mexi o carro com o controle Aqui, ó, start, ó, pode ver aqui, ó Assim que para ver que mostrar que não é vídeo, né, ah, o vídeo tá... Ah, bom vamos tá né? <risos> aí Mano, eu adoro muito a trilha sonora do Doom, velho Vou colocar aqui, multiplayer não, né? Vou colocar campanha Vou um novo aqui, start Vou colocar no fácil porque eu sou ruim eu tô jogando um controle, né? O controle não dá não E olha o gráfico que tá, tá? Olha esse gráfico, André. Muito bom. Toma, já. Vou começar de.. Ah, meu, meu controle tá aqui, ó. Já começa com a uma... Toma! Toma! Eita! Toma! Ué, não morre não? Toma! Ai! Sacanagem, hein? Eu sou muito ruim no controle, cara! Eu vou no hip fire mesmo. Responde bem o comando, viu? Ó, vocês verem, ó. Vou mexer no mouse, ó. No mouse. <risos> vou mexer no, no, no controle, ó. Mexi, mexi, mexi, mexi, mexi, mexi, mexi. Ó, atirei, ó. Dele nenhum, cara. Parece que eu tô jogando no, no, no Xbox mesmo. Aqui, ó. Vamos ver aqui o nosso, nosso traje. Isso que nem tá no máximo só Eu tô no máximo aqui, ó Vocês veem vê... Samuel Hayden, eu sou head of this facility. eu acho que podemos trabalhar juntos e problema Aí pra sair eu aperto o botão do Xbox, vou aqui em Kit Game, aí Kit Game. Agora vamos fazer o teste que todo mundo que abre o Cloud Game faz, é colocar um Forza Horizon, não sei porque é a tara deles, porque eu acho que o gráfico é bom também né, e a tara deles de jogar é jogo de corrida. É porque jogo de corrida tem que ter uma resposta, assim como tiro, tem que ter uma resposta rápida. O bom do Cloud Game é isso, ó. Que ele já tá sincando, ó. Sincando é uma palavra que não existe. <risos> ele já tá vendo já o, a, o meu save que eu jogava no PC. Ou se você joga no Xbox, você joga no. Ele já, já atualiza já e continua de onde você tá. Então não importa onde você esteja jogando, você vai continuar seu save. Então aqui, ó. Sem delay nenhum, jogando aqui. Aqui, ó. Tô apertando, tá no meio, meio escurinho, ó. E tô dando ré acelerando, tô virando, ó ele tem um pouquinho de, de, de lagzinho, tá ligado? Mas dá pra mexer isso depois, eu acho que a conexão minha não tá muito boa porque eu tô conectando no carro, né? Então só que eu tô jogando, ó, tranquilão acelerando, ó com um gravo parecendo que eu tô jogando no Xbox One ou melhor, né? No Xbox Series S mas eu não vou jogar de carro, então vamos testar outro jogo. Só finalizar isso daqui é uma homenagem pro Panda, pra quem não conhece o Panda a gente tem um canal junto, vou deixar o link na descrição que é nós dois jogando junto, hein? Então eu vou colocar o Sea of Thieves Que é um jogo de piratinha aí, que ele gosta muito Então eu já tô dentro do jogo aqui, ó Estamos aqui, ó, no jogo, o jogo não tem muito barulho Mas só tirar aqui, ó Tum. E olha que bonito que ele tá, velho É a mesma coisa, né é... Usou o meu save Então eu já tenho, já tô avançado Mas olha que bonito Nem parece que eu tô jogando no, Na multimídia de um carro Aonde a gente chegou na tecnologia? Meu Deus, Elon Musk Me ajuda Aqui, ó do meu barco. Vou, vou até meu barco aqui pra vocês verem eu não sei onde fica o caso aqui Eu acho que não é aqui não Tá, não sei O controle tem que... Não tá invertido o controle? Eu jogo o controle invertido pra quem não conhece só sou uma dessas pessoas, sabe? Chegando no meu barco Aqui ó, o barquinho velho, mas tá aqui. Esse é o Thieves jogando no Xbox Game Pass Cloud. É isso aí, galera, finalizando o vídeo. Agora, isso daqui foi para mostrar o poder do Cloud Game que você pode jogar em qualquer lugar. Quando eles falam em qualquer lugar, em qualquer lugar mesmo, se tiver um Android, você tá rodando. E é isso. para quem quiser ver essa essa multimídia, tem no o link na descrição e também vou deixar o link da desse controle também. Ou um controle que eu uso pra jogar baratinho, chega a nós, compra por lá que aí ajuda o canal. Beleza? Falou, valeu! Então aqui no final do vídeo eu agradecer o Panda que mandou o seu primeiro donate, 10 pila, mandando comprar o Premiere logo, filho do povo. Sou filho do povo, filho de Deus. Obrigadão Panda, o premier já tá comprado, obrigadão pelos 10 pila. E se você quiser mandar alguma coisa aí pra aparecer no final do vídeo, o pix está na descrição ou no começo do vídeo também. Beleza? Falou, valeu!